E aí galera, beleza? Então, antes de começarmos o vídeo, eu tenho um presente incrível para vocês iniciarem em 2018 com o pé direito. Eu, juntamente com o pessoal do Amino Apps resolvemos preparar uma surpresinha pra vocês Lá no Amino do Steven Universo Mas pera, você não conhece o Amino? Mas como assim, mano? A Amino é uma rede social completamente feita pra você Que é fã de um desenho, de uma série, filme ou livro Cara, que vez esse app merece um Oscar, sério mesmo E para nós que somos fãs de Steven Universo Temos uma comunidade ou um aplicativo Dedicado completamente a nossa querida série Que no caso é o Steven Universo Amino Inclusive eu sempre venho recomendando vocês Usarem a comunidade, principalmente a parte de teorias, isso mesmo, mano. Tem um lugar só para as teorias. E já que vocês sempre me ajudam compartilhando os vídeos, eu decidi dar um presente incrível para vocês lá na comunidade de Steven Universo. Mas deixa eu explicar melhor. Lá dentro do app existe um sistema de criação De quizzes super bolados E eu criei um quiz especialmente para você que gosta de fazer teorias Assim como eu e a maioria dos fãs É basicamente um verdadeiro ou falso Sobre as especulações ou afirmações Da série, e o mais incrível é que Quem conseguiu o primeiro lugar em duas semanas desse quiz, irá ter seu nome mostrado No próximo vídeo aqui no canal Então mano, baixa o menino no seu celular E vai correndo fazer esse quiz Porque além de você estar competindo com outros Inscritos teóricos, você também você irá aprender muito sobre as coisas que você acha que é verdade em o universo, mas não é. Então depois desse vídeo, acesse o primeiro link da descrição para baixar o aplicativo e que comecem os jogos. Mas ok, né? Depois desse presente incrível para vocês, vamos para o assunto principal. Atenção! Essa teoria é construída através de argumentos científicos reais juntamente com a lógica do desenho. Quero lembrar que o Homeworld possui uma tecnologia avançada e pode fazer muita coisa. Não desiste do vídeo, pois ele é o mais importante de todos que eu já fiz e será a primeira parte da teoria da Diamante Branco que sai no dia 31 de dezembro. Pelo menos eu acho, né? Leia a bula. Então, esses dias eu tava olhando minhas teorias antigas, não as que vocês viram aqui no canal, e sim algumas que eu não consegui terminar. E eu estava observando justamente isso, o porquê que eu não consegui terminá-las. Ah é, pra quem não sabe eu tenho um caderninho que eu anoto todas as teorias que eu penso. Quem assiste as lives aqui do canal já viu bastante esse caderno. E eu tava pensando em uma forma de conseguir salvar essas teorias, porque mano, tem coisa lá que é simplesmente genial. Então pra isso eu fiquei dias pensando no que eu poderia fazer com elas Sério, eu precisava descobrir algo que estava faltando para cada peça se encaixar Mas lógico que não era todas as teorias de uma vez né Era uma teoria ali, outra teoria aqui E assim eu iria resolvendo vários mistérios E até aí tudo bem, eu estava resolvendo as teorias, um por um e tals Até que um belo dia eu estava no colégio em uma aula bem chatinha de física E como eu já estava passado por média e eu já sabia do assunto do... Quero deixar isso bem claro Eu resolvi pegar o meu caderno de teorias e pensar em alguma coisa E lá eu fui para o meu mundo Altas teorias surgindo Até que do nada o professor falou uma coisa Que me fez pensar em uma coisa que realmente não faz sentido nenhum em este universo Ele disse Na física nada se cria Tudo se transforma Provavelmente você já ouviu essa frase, certo? <risos> Mas enfim, o assunto que nós estávamos estudando era a energia. No caso, energia cinética, energia potencial, blá blá blá. E por mais que pareça besteira, eu aprendi uma coisa bem importante nesse assunto. Tudo necessita de energia. E essa energia precisa vir de algum lugar. Ela não pode simplesmente ser criada. E com isso, junto com aquela frase, me fez pensar em uma coisa extremamente importante em Chivra Universo, mas que ninguém dá a mínima pra ela. Uma coisa que aparece em todos os episódios da série, mas ninguém sabe quase nada sobre isso. Algo que esteve lá quando as Dias foram criadas e estará lá até a sua extinção. Algo que se não existisse as gems não teriam nenhum poder. E eu estou falando da misteriosa magia. E por incrível que pareça, pensando nisso eu consegui criar a teoria incrível sobre a origem das gems, Mano, olha que insano. Eu não sei como ninguém pensou nisso antes, mas uma coisa super importante que pode nos dar muitas respostas sobre como as coisas funcionam neste universo é a magia. Cara, pense comigo, a magia, o poder das gemas é usado para invocar armas, mudar de forma física, é, usar seus poderes, mano, até a forma física dela é sustentada por magia, né? feita de luz e tal. A magia é literalmente o que faz as gemas funcionarem, e não é só isso. Como as giras não precisam comer ou beber água, elas obrigatoriamente não consomem energia, ou seja, a energia das gems é completamente formada por magia, que vem de suas pedras, obviamente. Mas aí é que tá, né? Como eu falei, a energia não pode ser criada do nada. As pedras não funcionam como um tipo de gerador, pelo menos é impossível pra física. Então, a energia não pode ter sido criada dentro da pedra. Mas se não é da gem, de onde vem essa magia? E aí é que está o grande mistério. Na verdade, aí é que está o grande erro. Todos nós pensamos que a magia das gems vem de sua pedra. Mas como eu falei, não tem como uma coisa gerar energia, ou no caso magia, do nada. Olha, eu sei que os físicos vão ficar com raiva do que eu vou explicar, mas é como você carrega o seu celular na tomada. Eu sei que são energias diferentes, mas é mais ou menos isso. A energia tem que vir de algum lugar, no caso do celular... Ela veio da tomada que se armazenou na bateria, cara, que tá muito científico esse vídeo, mas é isso aí Enfim, a energia tem que vir de algum lugar, seja de uma reação química ou de uma transformação mecânica Como é, como é o caso dos moinhos de vento e tudo mais Então com isso podemos dizer que as pedras das gems são apenas receptores ou transformadores de magia Ou seja, elas absorvem de algum lugar e transformam em energia para o corpo e as habilidades das gems. Mas de onde essa energia é absorvida? Hum, vamos parar para pensar o seguinte. Nós seres humanos respiramos oxigênio. E esse oxigênio é o que faz nossos pulmões funcionarem. Essa é a mesma lógica que será usada para as gems. Elas absorvem magia e fazem suas pedras funcionarem. Agora me responda uma coisa... Onde encontramos o oxigênio? Isso aí mano, na atmosfera Nós sabemos disso porque conseguimos respirar em todos os lugares Exceto onde não tem oxigênio Como no espaço e alguns lugares da terra Mas em praticamente todo lugar que você anda Tem oxigênio Mas comenta é onde que você quer chegar com isso mano Fala logo caramba Ah, ok, ok, tá Vamos lá. Assim como o oxigênio que nós expiramos, a magia está em todo lugar, mas em todo lugar mesmo, tá, eu vou tentar explicar com uma historinha bem legal Há muito tempo atrás o universo foi criado através de uma explosão, e antes que alguém fale eu estou usando a teoria do Big Bang em este universo Não significa que eu acredito nela na vida real e tal, e nessa explosão foram criados vários elementos através de várias reações o hidrogênio, o carbono, o oxigênio, tudo que tiver na tabela periódica ou até mais. Só que antes de o Big Bang existir, existia a escuridão. Ninguém sabe ao certo o que tinha lá, mas e se tinha magia? No caso, a magia é algum tipo de elemento químico, beleza? Como o oxigênio, o hidrogênio, o carbono, etc. Então, na escuridão do universo, a magia começou a se atrair e foi se concentrando em um único ponto. Foi tanta magia que se formou uma esfera quase como um planeta de gás. Era uma atmosfera tão densa, tão pesada, que a única opção era expandir. Então houve o Big Bang. Centenas de elementos sendo criados e a magia sendo espalhada por todo o universo. Tá entender o que eu tô falando, mano? Olha só, o Big Bang espalhou a magia pelo universo, beleza? Mas não o nosso universo. A magia ainda continuou no vazio. Porém, em cima desse vazio existia o nosso universo. Pense como duas dimensões: uma apenas existindo magia e outra existindo o nosso universo. E talvez a magia por ainda estar em sua realidade, continuou criando vários universos, um em cima do outro. Ou então apenas dimensões menores, criadas por causa de pouca concentração de magia. Às vezes as explosões eram maiores, criando uns universos maiores que os nossos, ou então as explosões eram menores, criando universos bem pequenos, sei lá, do tamanho de um país, mais ou menos, do tamanho de um planeta. Então, olha só, talvez exista o um conceito de dimensões alternativas a este universo, igual em Rick and Morty, ou Doctor Who, sei lá, Flash, que tem a Terra 1, Terra 2 e tal. E talvez, com o avanço da tecnologia de M, Homeworld conseguiu entender como funcionam as dimensões e tenha começado a usá-las. E mano, nós já vimos muito desses outros universos menores. Na dimensão do Leão e do Lars, no templo das Crystal Gems, na Galáxia Warp, etc. E talvez os portais que as Gems usam, usem essa mecânica de interagir com outros universos. Mas já já eu falo sobre isso, vamos voltar pra magia. Só que daí tá fácil juntar as peças, né? As pedras das Gems, misteriosamente, conseguem acessar a dimensão da magia e conseguem absorver o elemento. Então olha só, não existe isso de magia, é tudo ciência, tá ligado? É isso, é como nós vemos nos filmes do Thor, ele explica que a magia é uma ciência só que mais avançada, sei lá, ou assim. Mas nós podemos ir ainda mais além disso, descobrindo como funciona a criação das gems, e porque elas possuem conexão com a dimensão da magia. Sabe os jardins de infância então? Até agora o que nós sabemos sobre o seu funcionamento É que os injetores preparam os lugares para as gems nascerem Eles injetam um material estranho e bum, nasce uma gem Mas e se eu te falasse que o que os injetores injetam na terra é magia E digo mais a magia no estado concentrado Mano, vamos lembrar que a tecnologia de Homeworld é extremamente avançada Então transformar um elemento no seu estado de gás em sólido deve ser molezinha para ele E olha que massa A magia é absorvida da sua dimensão através desses cristais grandões dos injetores Assim como as fazem, só que através de uma máquina Essa magia passa pelo sistema do injetor e sai no seu estado sólido Até encontrar a gem no estado base Por exemplo, um ametista comum, sei lá, sem poder nenhum Que estaria dentro de um buraco Seria fundida a magia no estado pastoso E com isso, a Metis ganharia poderes Óbvio que deve ter toda uma ciência por trás disso Mas se analisarmos bem isso faz muito sentido E lembra bastante o sistema de um útero A metista comum sem poder nenhum No caso o minério normal que a gente encontra em museus e tal Seria o útero E a magia no estado sólido seria os espermatozoides Até podemos colocar a terra como o corpo da mãe Pois o bebê precisa de energias da mãe para ser formado Assim como as gemas que sugam os nutrientes do planeta para ser completada Então olha só, a gem tá lá no buraquinho Tal, a gem normal Então os injetores vêm e colocam magia lá E a magia vai até a pedra E se funde, coloca no poder Nessa pedra, e assim que funciona O nascimento de uma gem, através dos jardins De infância, mas e as Primeiras gems, tipo Se precisamos de alguma máquina para acessar A dimensão da magia, como que as primeiras Gems foram geradas se não existiam Essas máquinas, bom vamos lá O que nós sabemos até agora Primeiro que teoricamente Homeworld foi o Primeiro planeta a possuir gems Sabemos também que a diamante branca foi a primeira diamante a teoricamente comandar a homeworld E de acordo com nossa teoria, as gems devem ser expostas à magia para terem vida hum, Vamos lá, bora pra historinha depois do universo existir, vários elementos Foram criados e com o tempo foram formando Vários planetas, estrelas e tudo mais Mas e o que aconteceu Com o centro da explosão? Mano, lá tá a chave, vocês vão ver Lá foi formada uma fenda conectando as duas Dimensões, a dimensão da magia E a dimensão de estiver um no universo normal Onde todo mundo vive e tal Seria como o um buraco da maçaneta em uma porta E por causa dessa fenda, a magia Começou a vazar para o nosso universo Pelo menos até essa cicatriz Do espaço-tempo se fechar, e próxima Nessa fenda, existia uma estrela relativamente grande Grande a ponto de existir gravidade ao redor dela Então, outros planetas menores começaram a ser atraídos por ela E acabaram criando uma órbita Seria como o nosso sistema solar Com estrela no centro e planetas em volta dela E por causa dessa órbita A magia começou a ser atraída por essa estrela Que eu batizei carinhosamente de A Semente Depois de milhões de anos, essa estrela não conseguiu mais absorver e Isso entre muitas aspas os elementos que a mantinham viva ou seja ela estava à beira de sua morte mas antes de sua morte um milagre acontece a magia começou a entrar dentro da estrela Fazendo ela ter vários anos de vida Mas antes de continuarmos Eu temos que concordar uma coisa Dependendo do elemento Ou no caso a pedra preciosa Que a magia é exposta Ela ganha diferentes habilidades Por exemplo, uma pérola que foi exposta à magia consegue projetar hologramas Mas já se essa mesma magia Fosse exposta a uma safira Ela não conseguiria fazer hologramas Pelo menos não deveria Mas por ser uma safira e não uma uma pérola ela vai ganhar habilidades diferentes que no caso é ver o futuro ou seja dependendo do material que a magia é injetada esse material vai se comportar de jeitos diferentes e essa descoberta de diferentes elementos expostos à magia foi o primeiro avanço para a tecnologia de homeworld Aprender o que cada elemento mineral metal sofre ao ser exposto à magia sei lá vai que o, o, os portais que as Gems usam é feito de um metal e esse metal ao ser exposto a magia ganhou o poder de teleportar e se conectar e tal Óbvio que é muito mais complexo que isso, mas pensa, pensa nisso cara Talvez dependa também de quanta magia é injetada ou então dos materiais e elementos que estão presentes na fusão isso até a Peridot fala nos novos episódios sobre um ferro que deixa a Gem com o cabelo encoracolado, enfim. Isso significa que a estrela que absorveu a magia deve ter ganhado algum poder específico, certo? Outra coisa que eu quero que vocês considerem é que a Gem já nasce como um ser inteligente, com sentimentos, pensamentos e lógicas. Assim como a Rue fala no episódio Off Colors. E como ela deve ser de Homeworld, ela provavelmente foi uma das primeiras Gems. Mas enfim, se a semente que é aquela estrela foi exposta à magia... Ela consequentemente conseguiu pensar, mas a semente estava sozinha no universo. Não tinha ninguém para compartilhar seus sentimentos e seus pensamentos e tals. Então, depois de muitos anos, a semente observou que alguma coisa estava acontecendo na superfície do seu planeta mais próximo. Uma pedra estava brilhando, estava querendo se transformar. Seria algo como a centíbula querendo ser formular ou então as fusões forçadas. Depois de anos observando e daquela pedra ser exposta à magia que estava sendo obtida pela estrela, a semente percebeu que daquela pedra surgiu um ser. Um ser que era consciente assim como ela. E assim surgindo a primeira gem. Não importa quem era essa gem agora, vamos guardar para depois outro vídeo. Então, finalmente a semente tinha alguém pra conversar. Alguém para compartilhar seus sentimentos. E depois de muito tempo se conhecendo, a semente toma uma decisão. Irei usar toda a magia que me resta para criar outras como você. Então, a semente resolve gastar todas as suas forças para expandir. E houve um incrível evento que eu nomeei carinhosamente de O Eden. E a magia da semente se espalhou pelos planetas que a orbitavam. E assim surgiram as primeiras gems. Mano. Que história louca, né? Mas faz bastante sentido e resolve muito o problema nosso. Esse vídeo deve ter ficado bem grande e bem complicado pra você entender. Mas espero que tenha valido a pena, porque demorou 3 meses pra montar essa teoria. Mas lembrando daquela história lá do começo do vídeo, que eu tinha teorias incompletas e tal. Pois é, com essa teoria de exposição à magia, com determinados elementos, todas elas foram completadas. Ou seja, muito conteúdo pra vocês, né? Mano, espero que vocês tenham gostado, e se você gostou, não esqueça de deixar aquele like, que isso me ajuda muito. E mano, se você conhece alguém que é fã de Steven Universo e gosta de teorias bem complexas, assim como eu, você vai me ajudar muito compartilhando esse vídeo com ela. Ou então, faz o seguinte, compartilha esse vídeo lá no MinSU e marca a tag teorias. Você vai me ajudar bastante, cara, é sério mesmo. Baixe o um aplicativo, faz uma conta lá, resolve o meu quiz e compartilha esse vídeo lá E se você ainda tá assistindo o vídeo até aqui e não se inscreveu no canal Mano, corre logo e se inscreve Só tem teoria bolada aqui no canal Galera, eu vou ficando com o vídeo por aqui Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo Tchau!